Vocês gostaram bastante do nosso vídeo sobre Stericams e hoje eu trago mais um vídeo nesse segmento para vocês. Mais especificamente para você que já tem o Stere e tá querendo completar o seu kit, né, com o colete e o braço articulado. Esse braço articulado aqui que você pode estar tá colocando setups bem robustos, né, como uma C500, uma uma C200 Mark II, por exemplo, um monitor de referência e uma bateria V-Mount. Aí você coloca no braço articulado e você pode, né, estar tá fazendo a sua filmagem por várias horas de duração, né? sem se preocupar com dor no corpo, sem se preocupar com o cansaço, já que a maior parte do peso vai ser distribuída no próprio braço articulado. Eu já fiz o review do kit completo, se você não assistiu, eu sugiro que você assista porque ficou muito bom. Lá eu dei várias dicas de como tá utilizando o seu Sterican e o Gimbal ao mesmo tempo, né? Então assiste porque ficou muito bom. E nesse kit completo vai vir o que além né? do... do do colete e do braço articulado que vem nesse kit aqui. Bom, você vai ter o, a base para montagem do StereCan e o Sterecan propriamente dito. Mas esse kit aqui é voltado para você que já tem um Sterecam e quer completar o seu kit com o colete e o braço articulado. Esse kit aqui vem num case e ele tem um espaço reservado para o seu StereCan. Então você não vai precisar comprar um case adicional para colocar o seu Stere. E além de extremamente compacto, ele é muito leve. Então se você já tem um Staricam e quer fazer filmagens por várias horas, esse aqui é o seu melhor aliado. Se você gostou desse produto, o link dele está na descrição, é só clicar para conhecer mais. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de comentar e deixar o seu like. E de seguir a gente nas nossas demais redes sociais, Facebook e Instagram.